Olá pessoal, o um inscrito meu me pediu para falar mais sobre lastro. Bom, antes de mais nada eu queria dizer que lastro é um, um assunto muito delicado na Marinha Mercante, né? É preciso entender a estabilidade do navio, é preciso estudar bastante estabilidade. O lastro ele pode servir de várias formas no navio e tem que ser feito como um acordo entre o imediato, o comandante e chefe de máquinas. Por quê? que o lastro de respeito a carregamento é, não é só o lastro da tá? estabilidade, em si, vamos falar assim, que fica melhor. Não é só o lastro, não. A estabilidade, como um total, ela leva em conta o carregamento do navio, o lastro do navio, transferências de óleo de um tanque para outro, óleo de combustível tá? e também os espaços vazios no, no navio, aqueles espaços onde não tem nada, não tem carga. Então você tem que fazer todo um cálculo de estabilidade. E a qualquer momento, quando o chefe precisa fazer alguma transferência de óleo, ele tem que entrar em contato com o imediato e o comandante. Os três de comum acordo vão dizer o que, é que tem que ser feito. O chefe vai se explicar, vai dizer por que, é que ele tem que fazer transferência de óleo. Aí o comandante vai tomar medidas tá? para evitar que o navio aderne ou que perca a estabilidade, principalmente se estiver navegando no mar bravo, no mar violento. Quanto ao lastro feito em plataformas, é um assunto muito mais delicado, porque o oficial que trabalha com lastro em plataformas, ele passa praticamente direto em cima do lastro, controlando o lastro. É muito mais complicado, muito mais difícil do que o simples lastro na marinha mercante. Tá? Porque é simples, não é tão simples assim. Mas eu digo que na plataforma é preciso que o oficial responsável pelo lastro esteja direto lá tomando conta, porque vão ser aplicadas as mesmas leis de estabilidade. E plataforma convenhamos que é uma coisa muito mais perigosa de se lidar com um lastro do que um navio. Embora ambos tenham seus prós e seus contras, ambos tenham suas dificuldades e facilidades, e plataforma não é por menos também tem as suas variações. Então o um inscrito me perguntou aqui para falar mais sobre lastro que ele tinha dúvidas, mas eu preciso saber qual é a intenção dele com lastro. Se é para plataforma, se é para navio, tá? Se é para mercante? Porque a minha área é navio mercante, eu nunca estive embarcado em plataformas. Mas eu sei que todos esses cálculos de estabilidade, é, todos esses cálculos de lastro, baseiam-se no cálculo de estabilidade. Certo? Então minha resposta para o escrito é, depende da situação. Cada caso é um caso, não existe uma regra de ouro, uma regrinha tipo fórmula de Bhaskara para a equação de segundo grau. Não, não existe uma fórmula básica para fazer um lastro perfeito, isso não existe. Cada caso é um caso. A todo momento você precisa mudar a posição do óleo, você precisa transferir óleo. Tem um tanque secando, o navio começa a adernar, você tem que transferir óleo para deixar o navio correto. Principalmente, como eu falei antes, se você estiver navegando no mar revolto. Então é essa a minha resposta para o escrito. Estude estabilidade, você vai entender o que eu estou falando. Eu não sei bem qual é a, a sua intenção em aprender mais sobre lastro. Não sei se você é estudante, se você é, é estagiário, se você está na EFOM, tá? mas... Se você se interessa por esse assunto de estabilidade, cola na estabilidade. Tá? Nos meus vídeos anteriores sobre o assunto, eu deixei algumas, algumas apostilas, alguns livros, aonde vocês podem se, interer, se interar mais sobre estabilidade. E façam exercícios. E lembre-se, cada caso é um caso a ser estudado. E cuidado, porque estabilidade pode botar o um navio no fundo ou quebrá-lo se o mar estiver bravo. Ok, amigos? Então era esse recado, espero ter respondido a pergunta do nosso inscrito. Muito obrigado, continuem apoiando o canal, assinem os canais da Resistência Científica, inscrevam-se aqui no canal, deixem o um like, ok? E vamos juntos, agora como quase, estou quase nos dois mil, vamos juntos aos dez mil? Me ajudem a chegar nos dez mil inscritos? Muito obrigado a todos, um abraço, até o próximo vídeo e fui!